Olá você que, como eu, é louco por drywall. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu quero responder uma dúvida, né? De alguns inscritos no canal e alunos também do curso é, de drywall online e presencial. Mas antes da gente começar a aula, eu queria já pedir para você, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Poxa, se você ainda não deu like, dá o um like tá bom? Deixa aí, dá o seu like aí para ajudar o canal, tá bom? E se puder, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, porque assim você também vai estar me ajudando, tá bom? Então, bora começar a aula, pessoal. Pessoal, esse desenho é muito importante que o cliente te envie, porque vai ser pelo desenho, ou seja, do armário, seja do balcão, independente qual for o móvel que você for, fazer para esse cliente, você tem que ter um desenho, senão você não tem como calcular a metragem linear e você não tem como saber o tanto de material que você vai gastar. Por quê? Porque, por exemplo, eu cobro de 200 a 300 reais o metro quadrado do móvel né, de gesso. O que faz o móvel chegar de 200 a 300 reais? Sem pintura, tá pessoal? Sem elétrica e sem pintura. De 200 a 300 reais material e mão de obra. E o que que faz o, esse esse móvel custar de 200 a 300 reais? Por que uma diferença né de 50% entre uma e outra? Por causa disso aqui, olha só. Aqui a gente tem aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos co colocar essas duas aqui como se fosse uma, né? Então tem seis colunas verticais aqui, ó, tá? Aí tem mais uma, duas, três, quatro, cinco e meio no horizontal. Ou seja, tem muitas divisões. Então vai gastar muito montante, vai gastar muita guia, vai gastar muita placa, vai gastar muita fita cantoneira. Tá? Então vai ter um custo maior do que se tivesse menos perfis aqui, se tivesse menos divisões, né? Se tivesse menos divisões, ia ter menos perfis, ia ter menos cantoneira, perdão, fita cantoneira. É, se tivesse men menos divisões, iria gastar menos materiais, eu iria gastar menos montante, menos guia, menos placa, menos fita cantoneira, então tornaria-se também mais barato todo o custo, inclusive a de mão de obra, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que ter é o desenho. Aqui tá as medidas, tá? O desenho com as medidas também. Eu tenho 3 metros lá de largura por 2,60 de altura, né? É a parede que ele tem lá para poder fazer o móvel. Cada nicho vai ter 35 de altura, como está aqui, você pode ver aqui. 35 de altura por 40 aqui de largura. Tem uns mais largos, né? Que está com 80 aqui, mais a maioria vai ser 40 de largura. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Outra coisa importante que eu perguntei a ele, pessoal, foi a seguinte. A profundidade, tá? Qual é a profundidade? Qual é o tamanho dessa prateleira? Ela vai ficar com 20, com 30, com 40, com 50? Por quê? Porque pelo tamanho da profundidade, você vai calcular o número de placas, tá? Por exemplo, aqui... É, vai ter 28 centímetros de profundidade, tá? 28 centímetros de profundidade, ou seja, a placa ela tem de largura 1,20m, então eu consigo cortar aqui ó, é, quatro placas, tá certo? quatro placas com 30 centímetros, ou seja, quatro placas com 28 centímetros, para poder fazer a, a, a minha as minhas prateleiras, tá bom? Se fosse placa, se fosse uma prateleira de 35 centímetros, já não ia dar quatro placas, entendeu? Já seria somente três placas e sobraria um pedaço, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi calcular a metragem linear. Por quê? Eu sabendo a metragem linear ela horizontal e vertical, eu consigo somar e começo a dividir isso aí por montantes, por placas, fita cantoneira e até mesmo parafuso eu consigo descobrir se eu tiver um metro linear, tá bom? A guia já é um cálculo um pouco diferente que eu vou mostrar para você. Então eu calculei como? Eu fui aqui, 2,60, fui calculei por 2,60 de altura e calculei aqui quanto eu tinha de metro linear aqui e calculei quanto eu tinha de metro linear aqui de, de deitado, tá certo? Então aqui eu tenho 31 metros e 20 linear vertical e horizontal eu tenho 31 e 60, tá certo? Então qual é o meu próximo passo aqui? Então, eu somo metro linear, deu 64 metros lineares. Eu divido 64 por 3, que é o tamanho do montante, vai me dar 21,33, tá? Ou seja, 21 e um pedaço aí de, de 40 centímetros aí de montante. Se eu tiver um, um pedaço de montante, eu, eu compro apenas 21 montantes. Se eu não tiver, eu vou comprar 22 montantes, tá? A segunda coisa que eu consigo também medir aqui é 64 metros lineares de placa, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir 64 por 1,80, que é o comprimento da placa. Né? Deu 35,55 metros lineares, só que a placa ela me dá quatro pedaços. Tá certo? Então eu divido por 4 eu vou precisar de 8 unidades de placa para fazer a minha prateleira com os 30 centímetros. E para fazer a frente da prateleira, a testa da prateleira, né? Eu vou precisar de uma faixa com 73 milímetros, 7 centímetros e meio. Então, o que, que eu calculei? Calculei aqui e consegui achar 1,77, que eu calculei com 10 centímetros, tá? Então o que, que eu fiz? Eu arredondei o número de placas para 10 placas, se eu não tiver nenhum pedaço sobrando, tá, pessoal? É aquilo que eu falei para vocês, se você tiver um pedaço sobrando, você consegue é, é, levar isso para obra e no lugar de levar 10 placas, você pode levar de repente só 9, só 8 placas, você já pensou, Tu tem um monte de faixinhas aí com método de 10 de centímetros, tá certo? Calculei também dois rolos de fita cantoneira, tá? ou fita metálica, como alguns chamam. Né? E a guia, pessoal, eu calculei 52 pedaços de 30 centímetros, tá? o que daria cinco guias e um pedaço. E eu arredondei aqui para seis guias, tá? seis unidades de guias. As guias, pessoal, eu medi da seguinte forma. Tá? Eu peguei o desenho do cliente, e fui desenhando todo, todas as guias que eu vou utilizar. Entendeu? Todas as guias. Porque na guia eu não tenho como medir ela por metro linear. Tá ok? Então eu consegui aqui, ó, fazer é, alcançar aqui. Eu consegui encontrar um número de 52 pedaços de guia com 30 centímetros. Que deu 5 guias. Com mais 60 centímetros, ou seis guias para você arredondar, tá certo. Aí qual foi o meu próximo passo, pessoal? Eu fui calcular o material, tá? E no cálculo de material, eu botei aqui 21 montantes, botei seis guias, 10 placas, 2 fita cantoneira. E aqui no outros, pessoal, esse outros aqui seria o que? Parafuso, a massa que eu vou precisar. Entendeu, então eu coloquei aqui nos outros, tá? O total de material pessoal me deu 1140 reais. Tá, eu não tô calculando, é pedir um desconto, não tô calculando nada, tô botando o preço aqui fechado. Eu sei que muitos lugares, aí no, no tanto aqui no, no, Rio, no estado do Rio de Janeiro, né, a placa vai estar tá a mais do que 26 reais. Tá? Então você vê o preço aí na tua cidade. Se você não é do Rio de Janeiro, e mesmo sendo do Rio de Janeiro, se você tiver numa região é, é, em outra cidade do estado, de repente a placa tá mais caro. Esse preço que eu coloquei aqui é o preço que eu é, encontrei aqui no Rio de Janeiro, tá? Então eu botei aqui: total de material 1.140, botei aqui: frete 150 reais. Não é que esse frete realmente seja R$150, pessoal. Pode ser um pouco mais barato, tá? Ou pode ser um pouco mais caro, vai depender da distância. Vou ter uma média aqui de 150 reais de frete. Então, material com frete deu um total de 1290 Mas, por exemplo, se você tiver um carro, você não precisa pagar frete para levar esse material aqui. Até porque você já pode levar essas placas cortadas, você já pode levar esses perfis cortados, Tá certo, então é, é, você consegue mesmo o levando inteiro você consegue amarrar em cima de um REC. Se você tiver o carro e tiver o REC, você consegue amarrar em cima do REC. Então você economizaria esses 150 reais aqui de frete. De repente, colocaria somente 50 reais para gasolina. Tá bom, então vamos lá para o próximo passo. Quanto eu devo cobrar a mão de obra? Duas coisas que você tem que levar em conta, pessoal. Você vai ir sozinho para fazer essa obra? Uma estante desse tipo que eu mostrei para você, ou um armário, de repente é até mais vantagem trabalhar sozinho do que trabalhar com um ajudante. Então eu calculei aqui um profissional, eu calculei dois dias de trabalho. Aí você pode cobrar da seguinte forma, pessoal. E lembre-se, tudo que eu estou falando aqui, eu estou apenas dando uma ideia para você. Você faz como você achar melhor. A empresa é sua, o trabalho é seu, o cliente é seu. Você faz da melhor maneira que você puder para você poder fechar a obra, tá bom? É apenas uma ideia, tá? Você pode cobrar em forma de diária e aí você pode cobrar de 150 é, reais a diária a 200 reais. Se você cobrar 150 reais a diária, você vai cobrar duas diárias duas diárias vai dar R$ Se você cobrar R$ vai dar R$ reais Aí você pega esse valor da diária e soma com o preço do material. Faz de conta que você cobrou R$ reais Você vem aqui, mais 1.290, você vai lá e cobra R$ 1.700 reais ao teu cliente. Fecha a obra por R$ 1.700. Reais. Se for 300, você vai cobrar por 1 vai cobrar Vai cobrar R$ 1.600, tá bom? A segunda forma que você pode cobrar ao teu cliente, pessoal, é por empreitada. E a empreitada eu colocaria em torno aí de R$ 600 a R$ reais de empreitada de mão de obra. Por quê, pessoal? Nós temos que lembrar que esse tipo de trabalho é um trabalho que, é, que existe um melhor acabamento, é um trabalho que exige um melhor acabamento, é um trabalho que vai te dar uma mão de obra, que exige uma mão de obra mais qualificada, dedicada ali para fazer com paciência, fazer uma coisa bacana. Eu acho um preço justo você cobrar R$ 600 reais de, de empreitada a R$ reais Quero deixar aqui para finalizar, pessoal, para você que ficou até o final do vídeo, eu quero te dar aqui duas dicas extras. A primeira é, substitui os montantes por perfil de teto. E por que, que eu estou falando isso, pessoal? Porque o perfil de teto tem a mesma largura do montante. Então, ele encaixa certinho ali dentro da guia de 48. E como, pessoal, não há necessidade, essa estante que eu vou fazer aqui, não tinha necessidade dela ser toda estruturada. Eu estou fazendo ela toda estruturada porque foi o que o cliente me pediu. Então a gente vai lá e faz ela conforme o cliente pediu. Se essa, se essa estante não fosse toda estruturada é, poderia cair bastante o valor desse preço final. Primeira dica você pode substituir os montantes por perfil de tela. E a segunda dica pessoal, se você puder guardar pedaços de montantes guias pedaços de perfis que sobram na obra e placas se você tiver onde guardar Aqui na empresa nós temos onde guardar. Então nessa obra que eu vou fazer lá, que são sobras, tá? tanto aqui de corte aqui no curso, quanto de cortes nas obras, a gente guarda e depois a gente tem como utilizar, tá bom? Pessoal, é, eu agradeço aí, se te ajudou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, tá? E para você aí que faz parte do curso, é, Loucos por Dry Online... Fica aí mais essa dica aí para você poder se desenvolver aí e fazer o teu armário como está aí dentro do curso. E se você ainda não faz parte do curso, o link está aqui embaixo nos comentários, tá? Um abraço aí para você que, como eu, é louco por drywall.